Margarida é doce, Margarida é tão sincera, porque Margarida eu amo. Amigos de Jaguaribara do Ceará, eu sou João Dino. Nesse dia 17 de agosto, depois da novena, eu vou estar cantando na Praça da Matriz de Jaguaribara. Apareça lá com toda a sua família, com todos os seus amigos. Vamos recordar, vamos fazer uma confraternização das famílias de Jaguaribara, como antigamente... A gente fazia na escola Domingos Pais. Eu cantei a última festa de 25 de setembro de 2001 na velha Jaguaribara. E vamos voltar agora para Jaguaribara Nova cantando na festa de Santa Rosa de Lima. Apareçam, eu conto com a presença de vocês. A realização é da paróquia de Santa Rosa de Lima e o apoio cultural é da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, unidos por um município melhor. Apareçam lá!